Achar que machuca Para um pouquinho Para um pouquinho para um pouquinho. Fala galera do Youtube Aqui quem fala é o DJ Dark Mix Proprietário da Funk Curitiba Tô aqui pra agradecer A galerinha que tem curtido o nosso som Dos nossos DJs e MCs Que mandam as músicas pra nós é... Agradecer também aí a Mais de 350 mil Acessos Mais de 500 pessoas inscritas no nosso canal lembra bem que eu dei uma paradinha aí mas logo em seguida aí nós vamos ter bastante música pra vocês hein? daquele jeito que só a galera daqui do sul sabe curtir beleza então fiquem com Deus obrigado aí pelos acessos se puder aí se inscreva no nosso canal que logo mais aí vai ter mais música pra vocês beleza fui abraço fiquem com Deus oh, Na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar.